Né? Porque muita, muito, muito do que nós passamos ainda, mesmo conhecendo isso daqui, é por causa da ignorância dos outros. Então, a gente que a gente quer Não, mas é só quando está receptiva mesmo. Só que a pessoa pensa que é receptiva quando ela está ligada àquilo não é. Entendeu? Qualquer mente está receptiva, porque eles atu essas energias atuam longe, No subconsciente. Não é no consciente. Então, eu gostaria é. de mesma, digamos, mesma... então, eu, você quer dizer, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa voltada para o bem, só captar ondas positivas. É isso que você pensa? Ó, não é assim. Não é assim. Então, não precisa ter um horário de gerar sempre. É o contrário, aqueles que, que estão aqueles que mais perseguidos são aqueles que estão voltados para a verdade, porque contrariam a coisa. Quando nós, nós adquirimos um conhecimento espiritual, nós acabamos de comprar uma, uma briga com este mundo. É uma briga. Que, que Paulo chamou de a boa batalha, né? eu sou o ser humano perfeito é. todo mundo te concordar mas se eu falar eu sou Deus é. eu vou arrumar com o então exatamente e eu estou falando a verdade eu sou é só eu, eu sou Deus a pessoa que está ouvindo é ouvindo Deus todo, todo o universo é uma mente só divina perfeita funcionando mas enquanto não vai despertar quando Jesus falou assim perdoar os pais eles não sabem o que fazem é evidente, né, se, o, se a pessoa que está lá pegando, perseguindo o, o, o mensageiro da verdade, se ele soubesse que ele também é a verdade, eu não ia perseguir. É uma ignorância que existe. O que a gente, a, o trabalho de proteção, até nesse texto aqui da interiorização, eu coloquei isso daí, a parte de proteção aqui, ó. Todo mundo pegou, né? A parte de proteção está na página 2 da interiorização. Porque tem muitas pessoas que estão recebendo, sem, sem saber, influências mentais de, de terceiros e acham que tem problema de saúde. Muitas pessoas que vão a médicos aí, é, sistema nervoso, é, não sei o que mais. E... Então isso não é coisa de terceiro? Pode ser de terceiros. Pode, Pode ser. ser. Pode ser. É, não é? Não estou dizendo que Pode seja ser dela. Pode ser da mente pessoal dela, carnal. Né? Então é. Como a gente não enxerga o um mar de, de pensamentos em que estamos aqui existe a proteção espiritual né, para fazer tem a questão do vampirismo também que eu sempre falo né, das pessoas que vão perto com as pessoas problemáticas as pessoas subem a energia chegam em casa não conseguem nem ficar em pé mais para não, não, não, não. Então, tem, tem, tem a, a proteção mental né? ah, e a espiritual espiritual eu e o pai somos um todos esses seres que estão aqui são unos comigo então ninguém perde nem, nem ganha porque a energia espiritual é reconhecida né? mas quando nós vamos conversar uma pessoa com um problema, a gente vai visitar. vamos supor que uma pessoa tenha um, um problema seríssimo na família, saúde e, e chama a gente para fazer uma visita para ela, então toda aquela atmosfera da casa está vibrando numa, numa, na energia do problema e não na divina, então quando a gente chega lá, todos que estão lá vão sentir o bem estar da nossa presença, né? O maior sentir é quando saímos de lá, sabe? Então aí que entra o conhecimento disso daí, para saber trabalhar. Mentalmente existe uma forma de nós projetarmos em volta do nosso corpo uma aura dourada bem forte, intensa, né? como se fosse uma aura de proteção. É, é, mentalmente. mentalmente. É, é como se nós imaginarmos estar dentro de uma aura dourada. Imaginar, é, é, imaginar. Sem é é é é é é ponta. É Ela fechadinha, como se fosse uma lua cheia, dourada. Hum. Né? E a gente dentro dela. E, se for o caso, afirmar. Nada externo puxa é, nada de mim. Está fechado o ser. Até as pessoas ir adquirindo mais conhecimento espiritual para se isolarem, é, ficarem mais imunes. Né? Eu sempre alerto isso aí, porque nós não devemos tampar o sol com a, com a peleia. A verdade é que de Deus é tudo. Né? Só que não, não é todo mundo que conhece a verdade. Então a gente vive, a gente faz a meditação para a gente. Entra num mundo aí que a pessoa pessoas atrás de sexo e dinheiro. Só pensamento carnal, só pensamento temporal. A gente vai lá fazer a visita. Naquela coisa é um doente, outro, outro tarado, outro não sei o quê, outro financista. Quer dizer, a gente fica ali falando que Jesus Cristo é Deus e nós somos de Deus, aquela é atmosfera. Se nós não soubermos recarregar a bateria, ah, Ficar mal para nós Isso aí Uma eu desmaie. Há muitos anos atrás Que eu não tinha é, é, A facilidade que eu tenho De fazer meditação que eu tenho hoje Foi uma prática que a tipo, gente é, vai adquirindo Então as pessoas na firma que eu trabalhava Em São Bernardo do Pranque Há mais de 10 anos atrás né, Descobriram que eu sabia isso e começava, né? Amanhã você janta com a gente, explicar lá em casa, tá? eu ia jantar lá com a pessoa explicava, tá? todo mundo lá. Oh, vai na minha casa amanhã para você explicar e tal, você com a gente lá que tem um, tem um tio lá, não sei com o tava tá com um problema, eu ia, né? Eu não tava sabendo disso Então tá só com a boa vontade, mas boa vontade é que é, é, com ignorância não é bom negócio. Sabe? Tem, é porque. Desvestir um santo para vestir outro também não era nada cósmico. Aí fui visitando uma casa, visitando outra, visitando outra. Eu fui sentindo algo esquisito em, em uma sensação estranha, que eu não sabia explicar, né? achar que era cansaço e tudo mais. Até eu descobri que era isso aí. Aí fui me, me interessar pelos... Artigos artigo sobre vampirismo, né, a yoga que chama de vampirismo, isso. Que é a gente chegar perto de alguém e a Depois eu descobri que tinha pessoas que faziam até de propósito, chegar perto de mim lá pra pegar a energia e ir embora, né. Daí vi a técnica de meditação, para evitar, mas uma vez cheguei a desmaiar. Estava em casa, estava fazendo uma barba, não vi mais nada, ele veio para trás. Né? O aparelho na mão. Então tem. É, a gente é obrigado a alertar porque é perigoso, né? A pessoa não pode. Ir. Uma técnica é você. A pessoa fecha, os, fecha as mãos. Se for num lugar assim, um hospital, fecha, fecha as mãos para não perder energia pelas pontas dos dedos. Fecha as mãos. E respira lentamente, puxando o oxigênio do ar e mentalizando a vida de Deus é do meu ser. Né? E projeta a aura e volta para o corpo, até dominar aquela espiritual de eu e o Pai somos um e todos os seres aqui estão na minha consciência divina. Esse é o ideal. fazer a meditação, então, a meditação é o seguinte, fechamos os olhos, senta todo o corpo relaxado e lembra o seguinte, todo o poder que Jesus Cristo teve para necessitar Lázaro e dar os lepros, ele está disponível em todo o universo e está agora atuando na minha consciência e deixa o poder divino funcionar. Tá?